Fala aí, cara. Eu vou mostrar pra vocês hoje como fazer cuscuz, ok? Uma comida nordestina muito boa, muito boa. Eu gosto muito cuscuz com leite e cuscuz com ovo, ok? Se vocês têm algum amigo do Nordeste do Brasil, eles vão te visitar, num país que você esteja, peça cuscuz, ok? Meio quilo de cuscuz dura suficiente, pelo menos aí umas duas semanas para você comer muito gostoso, beleza? Então vou mostrar para vocês aqui, espero que vocês gostem, beleza? Valeu. Você liga aqui, ó. Você vai precisar, claro, de flocos de milho, ok? Isso aqui, ó, amarelinho assim, laranja. Na verdade, se vendo no Nordeste, não é tão fácil de conseguir isso. Nem mesmo em outras cidades no Brasil é fácil de conseguir. É uma maravilha. Você vai precisar. De água, ok? Aqui numa panelinha. Vai tá precisar de leite também. Vai tá precisar de uma vasilhinha como essa, ok? Um tapa como a gente fala no Brasil, beleza? E o que, é que você vai fazer? Vai colocar uma medidinha aqui, ó. Se liga, se liga. Tá, tá, tá. Isso aqui é pra, pra duas pessoas, ok? Olha aqui, Mostra aqui a quantidade. Mostra aqui a quantidade. Okay. É um pouquinho mais aqui, né? Um pouquinho mais pra estar né? tá com fome. Beleza? E você vai pegar um pouquinho de sal, se liga aqui o salzinho, ok? Olha lá, ó. Pá, pá, pá, pá, pá. Assim de leve, beleza. Agora vem o segredo, ok? A gente vai molhar um pouco o cuscuz. A gente coloca aqui, ó. Só pra deixar um pouco úmido, ok? Aí o que, é que você faz? Molhar um pouco aqui, ó. Aí você mexe, vai mexendo, né? Pra distribuir assim, ó, a água. Deixa aqui um pouquinho. Mas ainda tá seco, né? Ainda tá um pouco seco. mais de água tem uns manos eu já lavei a mão já lavei a mão <risos> com as mãos limpas ok olha só olha só ok já molhou bastante aqui então a recomendação você vai ter que esquentar a água ok então enquanto você está fazendo isso que eu fiz aqui agora e já está pronto ok você já pode estar esquentando a água tá fervendo a água beleza porque é mais ou menos o tempo, vai dar uns 3, 4 minutos aqui absorvendo a água E vai ser o tempo que a água já vai começar a ficar bem quente assim, começar a, a ferver, ok? Não ferver tão rápido assim, dependendo do fogo que você tem Mas uns 4 minutos mais ou menos é suficiente Aí o que é que você vai fazer, ok? Beleza. Vai pegar um prato Um prato que não seja tão grande, ok? Deixa eu ver um prato aqui Esse pratinho aqui que não é tão gigante, beleza? Se liga, se liga Aí agora ó, a gente pega aqui um chulevinho Mexe aqui um pouco, né, pra soltar Aí. Vou colocar um pouco mais de água Então a gente vai pegar aqui, ok? Já tá pronto Coloca nesse prato tudo Beleza? Tchan, tchan. Aqui. E aí coloca aqui Aí agora ó Essa é a parte mais delicada aqui Isso é rapidão pra fazer, ok? Olha só Aqui ó vai amassando e começa a compactar De uma forma assim juntinha Ok? Olha só, com a mão limpa, ok? <risos> <risos> com a mão limpa então, aperta Compacta assim, cuscuz com Olha só como é que ficou aqui, ó. Bem juntinho, né? Bem compacto. Agora você pega o dedo assim, ó, e enfia lá dentro, assim, ó. <risos> Fazer esse buraquinho, aqui. Isso aqui é a receita da avó. Não, minha mãe que falou isso. Coloca o dedo aí pra vapor, não sei o que. Pra quê? Okay. Beleza. Então olha só. O pano de prato que a gente pegou, que a gente molhou, né? Tá um pouco úmido esse pano de prato A gente vai colocar aqui por cima Olha só, cobre aqui, ó Coloca mais um pouco aqui perto, ó Ó Empurra aqui pra não derrubar, ok? Aí você vê que vai fazer a forma A forma? Aí você vai aqui, ó E vira, beleza? Aí você pega aqui, desse lado Vem aqui, dá um nozinho Pra não cair, beleza? Dá um nó aqui apertado, ó Tá? Beleza, então isso aqui vai ser a mágica, isso aqui é a mágica, ok? Aí você vai colocar isso virado aqui em cima, ok? Isso aqui já deve estar... Tá... Não, tá quase. Beleza? Aí ó, é só deixar agora, quando você sentir o cheiro do cuscuz, se você conhece o cuscuz, aí você vai começar a sentir um cheiro assim de comida, né? Aí é o momento que já está pronto, beleza? Eu não tenho uma hora assim contada, mas eu acho que mais ou menos 5, 7 minutos no forno, no, no, no fogão, já tá pronto. Mas eu, eu recomendo que você sinta o cheiro, beleza? Então vamos esperar um pouquinho aqui para ver como é que fica esse negócio. gente já volta eu vou fazer duas versões desse cuscuz, é okay? O cuscuz com leite, que eu gosto muito também. Aqui tem tá uma, uma canequinha com, com leite. O leite você coloca a quantidade que você quiser, ok? Não, não tem uma medida exata, mas isso aqui é basicamente o suficiente para completar essa tigelinha aqui, ok? Uma tigela como essa é suficiente. E a outra versão seria com ovo, ok? Cuscuz com ovo e cuscuz com leite, beleza? E manteiga também, ok? Tem que ter manteiga aí pra gente fazer isso. Você, duas versões. Já tá cheirando aqui, já tá um cheiro aqui de cuscuz, eu vou tirar agora, beleza? Enquanto isso, quando eu tô tirando isso aqui, eu vou esquentar o leite, beleza? Um minuto e meio, mais ou menos. É, é um minuto e meio é Olha só o um momento agora, ok? Vou apagar o fogo aqui. Vou tirar isso aqui, ó, por onde é que eu pego, pra não me queimar, porque esse aqui tá quente. Olha o vapor aí, ó, tá subindo. Beleza? Olha só. Ah, não. Primeiro você vira aqui, e aí você desamarra, ok? Aqui por baixo. Amarrou. Agora olha só, por aqui, ó. Epa, pa, pa, pa. Olha só como é que sai. Oh. Tá quente, tá quente Ai. Ok, deixa aqui do lado Aqui, ok? O que está quente, ó Vou pegar aqui a metade Vou separar aqui essa metade, ok? E vou colocar manteiga, beleza? Olha só Manteiguinha aqui, ó assim, opa Por cima A derretendo aí, ó Ok? Meteu e esse outro pedaço eu vou colocar... Caraca, tá quente. Esse outro pedaço eu vou colocar aqui, cortadinho. Três. Quanto isso, eu vou preparar aqui o ovo. Bem rápido, né, o ovo? Tem que ser o um ovo assim mal passado, ok? Quanto mais mal passado, melhor. Tem um pouquinho de manteiguinha aqui saudável <risos> <risos> Ok Já esquentou o leite, okay? já. Tá em ordem aqui Agora Ok É só colocar aqui, ó Acho derramar Pá. Ok, cuscuz com leite Essa aqui é a primeira versão Derramou um pouquinho aqui, mas tudo bem O que, é que eu faço aqui com esse? Quebra um pouquinho, aqui, em pedacinhos. Assim. Opa. Então, pedacinhos, pedacinhos. Pedacinhos de pedra aqui. Ok, beleza. É só pra ficar um tamanho assim, pra você dar um... Pra você comer, porque isso aqui é bem suave de comer. E aí você coloca também um pouquinho de um pouquinho de sal, ok? Que é assim, ó. Esse aqui já está pronto pra comer. para tomar, comer. Mistura um pouquinho, né? O sal. Ok? Esse aqui já tá pronto. Olha só, olha só o ovo né, o ovo aqui é técnica de outro mundo, esse aqui ó, vê aí. <risos> Vou cair um, é outro, e é outro, deixa aqui de um ladinho, esse aqui você já pode quebrar também ó. Esse aqui é um cuscuz com ovo e o outro é cuscuz um com leite. De volta aqui pro sal, OK? Salzinho aqui no... no ovo. E o ovo, eu gosto do ovo uma passado. Então, olha como é que eu faço, ó. Aqui, ó. Mexer uma passada. Ó. Aí já tá bom. E aí, ó, coloca aqui, ó, mistura o ovo com um o cuscuz, pra você completar o um cuscuz com ovo. Vendo é uma aqui, aqui, ó. Se quiser colocar mais manteiga, coloca mais manteiga. você vê que o, o ovo, como ele tá mal passado, ele mistura com o cuscuz. Aí fica mais molhadinho aqui, né? Olha aí. O prato ainda tá quente aqui. Agora a gente tem as duas versões, ok? Cuscuz com leite e cuscuz com ovo e o prato tá pegando fogo. <risos> ah! <risos> ok. Momento da degustação, ok? Aí, primeiro eu vou provar aqui, depois eu pedi para a Muri provar também, ok? <risos> eu fiz a propaganda. O leite pega o gosto do cuscuz. Hum, eu tô tomando leite aqui, mas eu não sinto o gosto só do leite. Eu sinto o gosto do cuscuz também. Hum, hum. <risos> Aí você pega aqui, ó, um cuscuz bem molhadinho e hum, tá bom. Agora outra degustação, cuscuz com ovo. Vamos lá. Uh. <risos> Primeira! Então, Rúli, sua vez agora. Agora tem que provar. Olha é aqui, Huli está provando... esquezinha com Gosto hum, mais com ovo. Gosta mais com ovo? Sim. Porque, vê que tá molhadinho, né? Tá, uhum. tá molhado assim o cuscuz com ovo. Fica bom, né? Eu como muito essa aqui pela manhã. E se é, tipo, na noite e tal, comer agora, eu comeria esse aqui. Mas esse aqui é muito bom também. Então fica a dica para vocês, pessoal. Se vocês, se vocês conhecem alguém do Nordeste do Brasil, peça para trazer cuscuz, ok? Flox de milho para vocês fazerem em casa. É muito fácil. Eu vou editar o vídeo aqui, né, para ficar tipo mais rapidinho a preparação, para não demorar tanto. E aí, e aí vocês vão poder fazer em casa quando vocês quiserem. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau. Geralmente o pessoal faz isso com cuscuzeira, mas como não tem um aqui, é muito difícil conseguir cuscuzeira, só tem no Nordeste e em algumas pais.